Thais Gonçalves, seja bem-vinda, minha flor, mais uma vez aqui no nosso canal Golden Benefício. Ah, é uma alegria. Eu que agradeço o convite, a amizade, o carinho, e o carinho dos teus seguidores também. Eles conversam comigo depois das lives. Eu fico muito contente, viu? Olha, isso é lindo, eu é que agradeço, porque tu vem sempre aqui trazer conteúdos pra gente que faz a diferença. Eu recebo sim os comentários das pessoas que, olha, eu estive em contato com a Thaís e ela fez para mim a mesa siriana, foi muito bom. Aliás, eu sou, eu não posso contar, né, gente? Porque, como se diz, tem uma palavra que fala. É, eu sou suspeita. suspeita. Né? Eu sou suspeita, porque eu também passei por um tratamento com a Thaís, na mesa quântica siriana que fez, gente, total a diferença na minha vida. Foi entre eu e o meu filhote mais velho, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Thaís, vamos dar as boas-vindas ao pessoal de casa? Vamos, olha só, tem é. tanta gente aqui com a gente hoje ao vivo. Gratidão, meus Ai, amados. É Fiquem aqui, porque pode ser que tenhamos uma meditação no final, né, Thaís? Vamos e... deixar fluir. Vamos deixar fluir. E, gente, eu peço a vocês que preparem o seu copo com água, tá? Porque, como eu sempre digo, nesses encontros, assim, muitas energias são transmitidas. Então, uhum. ativações são feitas, curas transformações no geral, não é mesmo, Thaís? Sim, e as pessoas podem até perceber, começar a perceber o ambiente ao redor. Eu, no meu caso, vou ficando com calor, vai, vai, vai aquecendo tudo, tem gente que sente mais leveza. Se prestar atenção um pouquinho, vai perceber que o ambiente, a energia muda. É verdade, é verdade. Eu tô aqui, mas aí às vezes eu acabo começando a sentir um calor danado. Não é? Né? Porque eu Não. tava pensando, gente, aqui tá inverno, tá frio, mesmo dentro de casa é um pouquinho fresco para eu estar assim. Uhum. Mas aos, aos poucos vai aquecendo. E Aquece, já está. né? Já está. Então vamos lá, olha. O... Deixa eu fazer aqui o meu scroller, buscar aqui de pressa. Arminda, minha flor, seja bem-vinda. Gratidão por você estar aqui com a gente, viu? A Vilma, boa tarde. A Gabriela, a Jacilda, a Patrícia, a Márcia, Dilamar, seja bem-vinda, Dilamar, a Fátima, a Márcia, outra Márcia, seja bem-vinda, minha flor. A Sandra, boa noite Sandra, o Roberto Figueiredo. Gente, olha, eu gostaria de pedir a vocês, para vocês deixarem aqui no comentário, se vocês também já tiveram alguma experiência com os sirianos, né? Uhum. ou se já passaram por alguma consulta com a Thais, ela vai ficar também super contente em saber que alguns dos seus clientes estão aqui conosco tá bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero pedir para vocês de casa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilha, porque essas lives, gente, que nós fazemos, elas podem fazer a diferença na vida de uma pessoa, não só em uma, né? Porque quando uma pessoa é beneficiada, toda a comunidade também se beneficia, o universo inteiro se beneficia. Então, essa causa, ela não é só minha, não é só da Thaís, ela também é sua, tá? Você que está em casa, nos assistindo, é, a energia do planeta é também de sua responsabilidade. E é com muito amor que nós estamos aqui reunidos para trazer para vocês essa linda formação que a Thais canalizou, que é a formação da mesa quântica siriana. Ela é linda, eu vou estampar a minha manhã mesmo. Tu tem ela aí, Thais? Sim, aqui, aqui tá, do gente. Deixa eu ver se eu, se eu me afasto um pouquinho para mostrar ela é né? geral. Uau, olha que lindo, gente, que lindo, né? Durante sim. a live a gente pode conversar um pouquinho sobre todas as ferramentas que ela possui, Isso. né? Vamos Explicar sim. um pouquinho mais. Com certeza. Então, olha, já é uma boa ideia. Vamos começar, Thais? Tá, vamos. Porque a, a formação, gente, é... Eu vou adiantar aqui a data só para falar, porque eu também vou estar presente super ansiosa por esse momento, viu? Será no dia 4 de fevereiro. E eu vou estar tá lá. Então, reserve para você também. Esse dia especial. Vamos lá, Thais, fica à vontade, minha flor. Tá bom, então eu vou contar um pouquinho para quem ainda não sabe como que foi todo esse processo da canalização da mesa quântica siriana, depois a gente, eu passo passo a passo aqui da mesa. Isso. É, começou é, em dezembro de 2020, quando eu tive contato com os ciganos do deserto, com os felinos de Sirius B e com Maria Madalena. Eles vieram em dias, tempos diferentes, é, fizeram trabalhos de limpeza, de reenergização... E a Maria Madalena fez um trabalho lindo de expansão dos meus chakras. É, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas eu não vejo nada, eu não estou pronto para isso, eu não vou conseguir. Mas você vê a espiritualidade, quando quer te passar alguma coisa, é, eles te preparam. Antes, né? Então, se você não consegue agora, você vai conseguir, imagina, eu também, jamais, se alguém falasse para mim que isso ia acontecer, eu não, não ia acreditar, né? E, então, Como que né? isso vai acontecer? Como? Uma mágica? Então, e é muito legal, porque ele se dispõe a, a, a trabalhar na tua energia. Maria Badalena fez um trabalho de expansão de chakras comigo durante duas semanas, e aí parou, e eu fiquei sem entender nada, né? Falei, tá, e o que que eles querem, né? Aí, em fevereiro de 2021, é, eu fui levada ao Templo de Alexandria, que é uma parte do trabalho da mesa. Então, primeiro, eles me passaram é, um, um núcleo ali, um, um, um módulo, né? Me ensinaram, me levaram a esse templo. Eu fui conversar com os sirianos, eles perguntaram se eu queria trabalhar com eles. Até então, eu só estava achando que era isso, né? Um lugar de cura para levar as pessoas, enfim. É, e, e é nesse lugar que a gente faz várias meditações, que a gente faz vários trabalhos, né? E depois, em outubro de 2021, que eu sonhei, em sonho eu vi a mesa quântica siriana. E foi muito engraçado, porque eu estava dispersa no sonho, eu não estava prestando atenção no que eles estavam falando. E eles me chamaram a atenção. Ô <risos> oh, menina, vem <risos> Presta atenção, imagina, né? Eles queriam passar um negócio para mim eu nem ah, aí, super displicente. Então, me chamaram a atenção, me passaram. E o mais engraçado que no dia seguinte eu acordei com uma vontade enorme de, de fazer esse trabalho, de, de começar, desenhei no papel, fui atrás. E em dezembro de 2001 eu lancei o trabalho com a mesa. Então, eu venho trabalhando com ela desde então. Até, até agora, e eles já tinham me falado que eu teria que passar esse conhecimento à frente. Eles falaram assim, você faz o, o material, você faz o que tem que fazer, e nós vamos chamar as pessoas, nós trataremos tra quem, quem for trabalhar com a mesa, né? Isso você não precisa se preocupar, é eles falaram. Olha que lindo. <risos> Aí... Por isso que eu tenho colocado no meu Instagram, escute o chamado, sinta no seu coração, porque é você que vai sentir, né, se, se esse curso é, toca a toca fundo o seu coração. E o mais interessante, porque é uma, uma, uma egrégora nova, querendo ou não, né, os sirianos já estão aí, mais trabalhos com eles, tem poucos, então agora e eles disseram que vai começar a aumentar o contato, então vamos ser meio que pioneiros aí, eu acho muito bacana, né, é, fazer parte desse, desse grupo, né. É, é, é realmente Fantástico porque como você disse né os cianos estão aí eles vêm de mansinho devagarzinho colocando trazendo ideias né hum. E aí leva o seu tempo claro para amadurecer tudo isso para a gente assimilar porque quando se recebe gente para que o pessoal de casa entenda são blocos de informações que a gente recebe é uma coisa telepática mas muito complexa que no final, nós precisamos traduzir isso no né? uhum. nosso aqui o nosso idioma e isso leva seu tempo para até assimilar tudo. Vamos e é, o mais interessante é que nessas canalizações a gente imagina que eles vão passar tudo tintim por tintim, passo a passo. E não, a gente tem muita coisa aqui atrás e buscando conhecimento, aprendendo mais. Eu não sabia nada sobre sírios, sobre os sirianos, sabia sim, não passam, o que a gente sabe mais ou menos, né? E, então, eles não dão tudo mastigado, eles jogam lá um, ó, tó, e aí, se você se interessa e vai atrás, eles continuam alimentando isso, né? Exato. Muita gente acha que eles estão aqui sempre do lado, falando e conversando, não, eles não vêm assim o tempo inteiro, não, né? Não, não. Então, você <risos> se recorda, ui, desculpa, pode falar. Não, falar só quando precisa mesmo passar uma informação ou fazer um trabalho que eles realmente aparecem, não ficam que nem um papagaio de pirata não. no ombro, não. Não, não fica, não. Me fez recordar quando eu abri o canal aqui. Eu pensava assim, gente, mas como assim eu, né? E aí eles falavam comigo, olha, não se preocupe, comece fazendo sapatinho, e eu, mas sapatinho, eu nem sei fazer sapatinho de crochê, nunca tinha feito nada de crochê, né? Aprendi dois pontos quando eu tinha seis, cinco anos de idade, e depois nunca mais peguei, mas aí eles falaram, começa, cry e depois vieram os sirianos, e hoje eu entendo tudo, né, ah, o porquê é. da comunicação, o porquê que eu sofria bullying na escola, por causa da minha voz, né. E... e hoje você <risos> trabalha lindamente com a tua voz, né. Já era, já era os da não-luz tentando impedir o seu trabalho de hoje, né? Era, era, queriam até me operar por causa da voz. Olha, nossa. Mas olha, hoje lendo uma mensagem eu descobri que os serianos têm o dom da comunicação. <risos> então, tá certo, vamos continuar, vamos para a mesa. Então. Então, gente, como que é o, o, o curso, né, a formação que eu vou fazer, que eu vou entregar para vocês? Bom, a gente vai trabalhar com o pêndulo e com cristais nessa né? placa aqui, tem símbolos de radiestesia, inclusive tem um muito interessante que chama é, Luxor, esse símbolo ele foi encontrado no Vale dos Reis junto com os faraós que estavam lá, é, eles tinham anéis de obsidiana negra com esse símbolo e eram símbolos protetores. Obsidiana. E, hoje, é, e ah. hoje em dia falam que hoje em dia tem aqueles anéis símbolo Atlante, sabe? Que olha ai que olha que lindo! Foi um presente do meu marido, gente. Que, que legal! Seu marido te dá vários presentes esotéricos, né? O pêndulo, o cristal, que bom. É, foi, foi. Porque ele sabe que eu gosto, né? Essas coisas aqui toda... estão... Essa... Uhum. Que... Que, que querido. Então, é, e daí fizeram, né? Um símbolo de radiestesia com uhum. esse símbolo, com essa, com essa proteção. Então, a, aqui os símbolos de radiestesia. A gente trabalha é, prosperidade, trabalha o emocional, as proteções e restauração da, da aura. Vai trabalhar. Você ter... abaixou assim, um pouquinho, isso, né? Assim, assim tá bom, tá bom. Tá bom? Uhum. Vai trabalhar energias crísticas também. Aqui, deixa eu ver se eu fico aqui de ladinho, fica tá melhor. Aqui tem os deuses egípcios que fazem um trabalho lindo na mesa. É, vários símbolos egípcios aqui que conectam a gente com sirius Vamos para cá. <risos> Devagarinho a gente vamos vai lá. É... Deixa eu ver se eu consigo te colocar na tela cheia, Flor. Aí. Tá, vamos, vamos ver. Ver. ver. Olha, deu bravo. Deu Aqui a gente trabalha com a Fraternidade Branca, Arcanjo Miguel, Mestre Saint germain Mestra Forte, Arcangelina Pé, às vezes vêm outros mestres também da fraternidade. Aqui a gente trabalha com os comandos sirianos e também vem comando Santa Esmeralda, Santa Metista. Então, assim, nunca é só os sirianos, né? Uhum. É, a, a, no, nesse trabalho a gente tem que estar tá aberto porque vem muitas, muitos outros seres arquiturianos nos auxiliar. Os chakras, eu tive o cuidado de colocar os chakras estrela da alma e estrela da terra, que são os transpessoais, porque a gente precisa começar a, a, a alinhar esses chakras também, já que a gente quer se conectar à quinta dimensão, a energias melhores, né? Uhum. Uh, tem as pirâmides que a gente trabalha, Deus abaste. Esse também é um símbolo da radiestesia chamado Cruz de Ansata. Enfim, aqui tem todos os trabalhos que a gente faz de emocional, espiritual e com os registros akásticos também. Uma coisa bem interessante de falar, é, além do curso da formação da Mesa Quântica Siriana, eu vou dar o curso de re, leitor de registros acásticos. Por quê? Já que eu tenho que ensinar registro para vocês é, trabalharem na Mesa Quântica Siriana, eu vou ensinar é, vocês duas formações, né? Vocês fazerem leituras de registro também. Então, já, já emenda aí dois cursos em um. E fora, pode falar. Não, realizando dois sonhos em um, né, Thais? Então, Porque esse não era o meu objetivo: fazer é. a, a leitura dos registros acásticos. E agora, gente, olha, faz o curso da mesa quântica siriana junto com a leitura dos registros acásticos. Que, aliás, eu li um comentário dos sirianos onde eles falam que é muito importante a gente poder. Entrar em conexão, contato sobre o nosso acástico, por quê? Para resolver traumas do passado que a gente nessa vida desconhece. Porque às vezes você tem um certo pânico, um medo, uma euforia de alguma coisa, porque pânico causa euforia, medo causa euforia, né depressão até, e não sabe do que, que é. E muitas vezes vem de vidas passadas. Algumas pessoas falavam assim, ai, eu não quero saber das minhas vidas passadas. Tudo bem, se você não tem problema nenhum, ótimo. Mas uhum. tem pessoas que necessitam passar por essa leitura para dissolver ou então é, desmanchar, né, Thaís? Desativar essas emoções tanto na mesa quântica siriana, quanto no trabalho de registro acástico, tem duas ferramentas que têm a ver com o que você falou, que eu amo, e, e a gente trabalha isso na mesa e pode trabalhar nos registros, que é resgate de fractais, que é exatamente isso de vidas passadas, por quê? A gente pode ter tido vidas onde a gente teve uns um encarne com traumas, ou passou Sim. por abusos, por coisas ruins, ou a gente fez coisas ruins, e isso é como se tivesse ficado uma impressão digital nossa naquela vida. Só que, como é nosso, está vibrando lá e acaba reverberando na gente também. Então, é muito importante a gente ir até lá... É, é, recolher, acolher esse fractal seu, levar embora para tratamento e limpar, porque aquele medo que está lá, aquela insegurança, às vezes as pessoas têm medo de dirigir, talvez porque em alguma vida é, sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, né? Medo de, de bichos, enfim, e daí a gente limpa e. É, aos poucos você vai sentindo que muita coisa vai sendo liberada. Quanto é. mais faz, melhor, né? Quanto mais vai limpando, mais vai mexendo. Eu acho esse fantástico, até porque a gente fica sabendo de algumas vidas passadas, né? É, é, é, nem fala. E olha, gente, eu fiz né, uma leitura dos registros acásticos entre eu e o meu filho, porque... Eu tinha muitos conflitos com ele, né? E logo depois da leitura dos registros acásticos, olha, mudou, se transformou, graças a Deus. Eu estava até comentando aqui com a Thaís, antes de entrarmos na live, sobre isso, e eu também quero até agradecer a ela e algumas outras pessoas também com quem eu fiz a leitura dos registros akáshicos, como com o Kryon, que é o Cristiano Moro, e também a minha querida portuguesa, qual que é o nome dela? Gente... Nossa, Ana Carvalho. Desculpa, minha flor. Se ela vem, se ela me, me mata. Mas então... É, então eu fiz é isso mesmo. o que é bacana é passar também com, com os terapeutas que você sente no seu coração que podem te ajudar né é, um, uma terapia agrega a outra ajuda um terapeuta te ajuda numa coisa outro em outra então isso, isso. é muito bacana a outra parte que eu adoro é o, a quebra de pactos negativos do passado. Sabe às vezes quando você tem obsessores que ficam te perseguindo ou, ou coisas é, de antepassados, coisas estranhas que acontecem com você? Às vezes você pode ter feito algum pacto negativo, algum acordo e, e em vidas passadas, consciente, inconsciente, encarnado, desencarnado, e você está pagando por esse pacto, por esse acordo. E aí a gente desfaz, isso é muito bacana, muito legal. Teve um muito significativo que eu desfiz, era um, um senhor que teve uma vida no Egito, e ele não foi muito legal, e o que tinha de pacto para desfazer foi muito impressionante, sabe? E... É, fora o pacto, quando a gente é freira ou padre, a gente faz juras de pobreza, de clausura, de silêncio E aí o mais interessante é que nessas vidas já agora, a gente pode ter ou problemas com relacionamento Ou com dinheiro, não prospera, então a gente pode fazer essas quebras Uh, que mais? Juras de amor. Quando a gente faz juras de amor eterno, vai que a pessoa não veio pra cá nessa é. vida. E mulher é, é fera nisso, né? E não, é. E mulher, mulher jura amor pra vida toda. E o problema é que quando a gente jura, meu Deus do céu. Então é melhor desatar tudo isso, viu, gente? Ou quando você fala, não vou mais amar, quando você tem uma decepção e antigamente não tinha tanto conhecimento, né, e jurava não, não vou mais amar ninguém. Isso também pode prejudicar. São pequenas coisinhas que as pessoas acham que, ai ah, é nada a ver. Mas tem sim. Eu que trabalho com isso o tempo inteiro é, até, e eu me, me trabalho também, né, e eu já fui freira, já fui bruxa, já fui cigana, então eu trabalho muitas coisas e eu sinto, pouco. Como isso libera, né? Eu, eu jamais passaria um trabalho do qual eu não aprove, né? E que eu não sinta as mudanças em mim também. Então, é super válido fazer essas limpezas, essas desfazer esses contratos, né? É fora a parte espiritual, tirar chips, implantes, é bem importante a gente fechar portais, às vezes a gente está com um portal aberto na nossa casa e nem sabe, quando começa a quebrar muita coisa, acontecer coisas estranhas, vazamentos, mofo, pode ser um portal negativo que abriu ali por algum motivo e a gente na mesa consegue identificar e fechar também. Então, para o terapeuta trabalhar com, com os seus clientes é, é muito interessante. O trabalho é muito completo. Né? Eu não vejo a hora de agregar a mesa siriana, mesa quântica siriana, nos meus atendimentos, viu, gente? Você vai bastante. É, é, eu tenho já uma certa afinidade, né, com todo o trabalho. É, porque comigo a Thaís tem feito uma diferença incrível também na minha vida, através de umas ativações que ela andou fazendo aqui nas lives, aqui no canal, me conectei sim com o meu eu superior, e tem sido fantástico, né? Sim. Isso... Tem três lives nossas, com três meditações bem legais que a gente fez aqui na, na tua live, né? Foi, Foi. Hum. e todas elas... Foram experiências para mim que, uma, anda comigo. Aliás, ele já falou para mim, não, eu não ando mais do seu lado. Quando você me chamar, ele já não vem mais do lado, né? Ele vem diretamente assim. Olha. é lindo. É lindo. rosários na nossa A última live. A hum. gente vai fazer uma meditação hoje, então. É, para a pessoa ver se, se algum siriano vem para auxiliar na, na caminhada. Vamos ver como veio para você. É, vamos fazer uma para conectar com a energia siriana e ver se algum siriano é, aceita a, a trabalhar com a pessoa, auxiliar. E com certeza, eu estou toda arrepiada, com certeza isso foi Ai. coisa... <risos> Olha, isso isso foi intuído por ele, por Osairos. Uhum. Tá, é. né? Foi, foi porque é, é, é muito forte quando eu sinto, é muito forte ele, ele me esclareceu muitas coisas que eu fico. Né? Eu carinho, né? tô, tô. Então eu só convido o pessoal de casa a se permitir, gente, porque a gente só precisa se permitir, tá? Para poder abrir os caminhos, abrir novas, novos horizontes, novos dons, novas conexões, novas ativações na vida da gente, é necessária essa permissão, né, Thaís? E, gente. É... Pode, falar. pode falar. Não, eu falo demais, fala tu, vai. Eu vou falar o um marzinho. Tá bem, então eu vou falar. É porque, gente, esse, os próximos dias. O dia 4 de fevereiro está chegando, né, Thaís? Thaís está preparando tudo com muito carinho. Eu já recebi aqui a minha mesa quântica siriana... Já vou imprimir ela amanhã mesmo, me preparar para o dia 4, tá bem? E a Thaís, pode falar, Thaís? Vai ser dia 4 e 5, e como eu tenho que dar o curso dos registros também, dia 11 e 12, de fevereiro. Então, são quatro finais, de, são quatro dias, dois finais de semana. Vai ficar gravado, para quem não puder assistir na hora, né, pode assistir depois, é até bom rever, né, para... Enfim, assimilar tudo. Uhum. e quem, Teve muita gente que me perguntou assim, mas eu não tenho mediunidade, eu não vejo como é que eu vou fazer. A primeira etapa da mesa pode fazer seguindo um roteirinho, sem ter mediunidade, só tendo a intenção de ajudar as pessoas. Uhum. A segunda etapa, que é uma parte em astral, também tem um roteirinho inicial que você pode fazer. E dos registros, realmente, aí precisa praticar um pouco. Mas é o que eu falei, você consegue. E se você quiser treinar a partir de agora, faça meditações guiadas. Porque é através das meditações guiadas que o seu terceiro olho vai abrindo e que depois você consegue sozinho ver as coisas. Então, não pode falar não consigo. Consegue sim. É gradativo, é treino, é que nem aprender a andar de bicicleta, né? Mas consegue, não tem. Não tem, De não é, é esse é o problema. Às vezes, quando as pessoas pensam assim, ah, eu não sou médium, né? Eu não tenho dom. Tem, tem sim. Todos nós temos o nosso dom, uhum. então é só praticar. É Quem só praticar. praticar, gente. Eu, há dois, três, quatro anos atrás, a única coisa que eu tinha era premonições e muita telepatia, tá? Eu consigo captar as energias do local, eu consigo sentir o que é está que acontecendo, aquela coisa toda, né? É, graças a Deus tem uma proteção muito grande, mas agora a começar a ver, né? Como nos registros akáshicos, durante os meus atendimentos, eu comecei a ver com as práticas, uhum. foi praticando foi que eu comecei a ver mesmo. E é incrível, porque você vê e as pessoas te confirmam. É. Né? Uh -huh. Realmente, eu sinto isso isso. Ah, realmente, essa cozinheira que você viu era fulana. Ou então, uau, é lindo, é lindo. Oh, Thaís, vou te confessar uma coisa. Quando eu estou nos atendimentos, fazendo vídeos aqui para poder divulgar o conteúdo né, no canal, ou então em lives, são os momentos, ou na natureza, são momentos em que eu estou em conexão. Uhum. A gente sai desse mundo aqui, a conexão já fica logo balançada, fora de casa, não é? é. Você está cumprindo a sua missão, né? o seu propósito de vida. Às vezes as pessoas falam, mas eu ainda não sou terapeuta, quero ser, mas tenho medo de não conseguir cliente. Não tem essa gente, se você faz de coração, se você tem intenção de ajudar, de curar as pessoas, se você divulga, também não adianta ficar escondida dentro de casa, né, tem que divulgar, é, mas com certeza a espiritualidade ajuda, né, é, antes eu, eu lia tarô, fazia reiki, depois passei para os registros acásticos, para depois vir a mesa. Então, é tudo um processo. As pessoas têm, querem tudo para ontem. Não. É, é, é mês após mês, e você mostrando interesse, você pedindo ajuda, se conectando com a espiritualidade, tudo dá certo. Né? Tem que ter fé. É, eu costumo dizer, Thais, assim, quando o médico está pronto, o doente aparece. Uhum. Gente, se não está aparecendo, é porque você ainda tem alguma preparação para fazer. Sim. Né? Então, não se preocupem com isso, tudo vem no seu tempo. Você vai servir certamente de auxílio quando a pessoa que estiver precisando entrar na sua conexão. Tem, Sabe? tem muita gente que fala ah, mas eu não vou dar conta de atender as pessoas, eu ainda não sei muito, mas a espiritualidade só vai trazer para você aquelas pessoas que você dá conta, você vai perceber sim. que a partir do momento que você trabalha mais, vai vir pessoas mais complicadinhas para você ajudar, enquanto tá no começo vem pessoas da, das quais você é capaz, então esse medo também tem que sair, de, ai, ah, eu não sei se eu consigo, consegue sim, eu tinha esse medo. E esse conselho foi dado para mim, eu falava mas será que eu vou conseguir? Claro que vai, porque vai vir quem você pode ajudar, né? É um, é um trabalho espiritual, então tem um amparo muito grande. Uhum. Eu senti hoje, Thais, que primeiramente, todo esse aprendizado que a gente faz ou se dispõe a fazer, primeiro, é para nós mesmos. Os primeiros é... beneficiados, Somos nós. Foi, eu estava, vou confessar onde eu estava, foi, eu estava na ducha. <risos> e aí me veio, que eu estava pensando, exatamente, eu estava pensando na mesa quântica siriana. E aí veio, o que vocês estão fazendo é primeiro para vocês. Depois que passa por vocês, aí vão para os outros. E eu não sei se você já percebeu, quando a gente atende alguém, é, às vezes a pessoa vem com o mesmo problema que você tem também, né? No, nos registros acontece muito isso, a pessoa vem com o mesmo problema que eu tenho, eu falo, pô, vai servir para mim também a, a resposta. É incrível, eu também penso isso, quando eu recebo alguém, eu falo, olha, ou então até a mensagem, às vezes, que vem canalizada, o mestre Sananda, a maioria das vezes, né? É, eu penso assim: eita, essa mensagem era para mim. É muito engraçado, né? Essas conexões. É, é linda. Thaís, minha flor. Dá uma olhada na sua cola, se falta alguma uhum. coisa para você poder comentar aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui nas mensagens. E, vê se tem perguntas foi... também, se uhum. tem dúvidas, né? Isso. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Gente, alguém se lembra? <risos> Deixa eu ver aqui, eu acho que eu falei da Dilamar, falei sim, da Alma de Luz, não falei não. Seja bem-vinda, minha flor, Tereza, seja bem-vinda. A Mary Mari Marie Venturini, seja bem-vinda. A Maria, a Elizabeth. vamos ver se temos algumas perguntas, vamos. A Rose Meirelles, Jaqueline do Nascimento, aqui tem um. Gleide, estou de fone, estou falando junto com a Thaís. Tudo que ela fala, como pode? Falando ao mesmo tempo, talvez sabendo já o que eu vou falar. Às vezes, é. em meditações, às vezes acontece muito, né? Eu vou falar, a pessoa já viu aquilo que eu estou que eu falando, né? Exato, exato. Eu também, isso também acontece às vezes comigo. É como se fosse, vem o sentimento antes, e uhum. a pessoa já vai falando, mas o sentimento vem vindo antes. É. Ouça o chamado, Flor, ouça é. o chamado, veja o que, que te traz todas essas informações, o que, que tu sente no seu coração, né Thaís? Porque nós estamos aqui, a Thaís está aqui, a gente não quer colocar a ninguém, não quer tirar ninguém daqui e levar, olha, você tem que fazer esse curso, uhum. não. Mas é se você uhum. sentir no seu coração, também. Né? Exatamente, é, é para divulgar um, um, um processo de cura e quem achar, quem, quem sentir, quem vê a mesa, ou ver o trabalho, ou sentir o que a gente está falando aqui, falar, nossa, isso tocou meu coração, eu quero. Aí sim, aí você está mais que convidado a, a participar. Não é nada obrigado de forma alguma. Não estou fazendo nenhuma propaganda incisiva justamente porque não é essa a intenção, né? Não. Exato, foi até bom você falar sobre isso, deixa eu ler essa mensagem aqui, eu já volto no que eu ia falar. Gratidão, gratidão, gratidão pelos seus vídeos, tem sido maravilhoso, de muita aprendizagem. Que o divino abençoe, querida irmã, e abençoe a sua convidada. Amém, gratidão a gente aceita, viu? Então, vamos lá, o que eu estava dizendo, é, nós não estamos aqui, gente, é um espaço de divulgação também, é, claro que é, mas nós estamos divulgando uma coisa que vai trazer benefício não somente para uma pessoa, mas para um coletivo, é isso que as pessoas precisam entender. Entende? Porque algumas pessoas entram e falam assim, ah, já tá fazendo merchandising, né? Aí começou a vender curso. Então, se não forem com os cursos que os terapeutas, os canalizadores canalizam, como que vão passar instruções para que a pessoa evolua? Fala pra mim. Não tem como. Então, o curso, ele tem que vir de algum lado. Então, por isso também é que existe aqui o nosso canal para divulgar o conteúdo que você está canalizando, que vai fazer diferença na humanidade. Eu achei, tão, eu achei tão lindo que quando você viu a mesa pela primeira vez, já conectou, né? Você já falou, oh. ah, é, é isso. Você comentou uhum. como eu senti no meu coração. Eu falei, puxa, mesa, que bom. É como a gente amor. sente, né? A gente sente. Como uma boa siriana, né, eu tenho que fazer, meu avô tá esperando isso, meu avô, meu avô gente, meu avô de Sirius mandou uma mensagem para mim, aqui, e no outro dia eu conseguia me lembrar de tudo em blocos, claro, de consciência, né, nas minhas emoções que, que ele falou. Ele falou mais ou menos umas meia hora, uns 20 minutos E eu consegui guardar tudo na mente Para poder no outro dia passar para um caderno Um dia eu vou ler para vocês Legal. <risos> e foi, lindo. Uhum. É, foi lindo Bom, vamos lá então A Valdete, a Sabrina Olá minha flor Que show Seja bem-vinda minha flor Faz parte do nosso show também, viu? Olha a Janete Ai, é oh, gratidão Gente uhum vou assim, eu vou começar a me achar, vou não, eu vou não, vou, não porque eu sei da minha missão, né, então a gente acho que já tá dentro manter o pé no chão. Então, a gente tem sempre que se perguntar, né, tô, tô passando dos limites, não, então volta, né, cai na real. É, porque... Não é, não é pra, não é esse intuito, né? A gente quer fazer o bem, não, né? Enfim, é. Não, não. Exatamente. Então a gente sente, né? É, o intuito do trabalho, tá? Não é vir aqui para poder, porque senão já tinha deixado o YouTube há muito tempo, porque o YouTube é difícil de trabalhar com ele. Só que eu sei da minha missão. É, então e é isso eu só posso agradecer a todos vocês que estão aqui do fundo do meu coração pelo apoio que vocês dão tá Qual o valor da troca financeira para o curso tá isso tu já tem essa resposta ou ela já vai lá. Ir já tem, sim, é 1.777, é pela plataforma Hotmart, pode ser dividido até 10 vezes sem juros. Então, o que eu costumo falar é que se você parcelar e fizer uma mesa por mês, você paga o curso, sai grátis e ainda sobra dinheiro porque a mesa quântica siriana, como mexe com muitas energias fortes, a gente consegue fazer de duas a três por dia. Então, o, o, e como tem várias técnicas, tem radiestesia, radiônica, psionica, registros acásticos, viagens em astral, a gente consegue e deve cobrar um pouquinho a mais para você dar conta de fazer com qualidade as duas mesas ou três por dia. Então você com certeza consegue pagar o curso, sai, você nem vê, né? Fazendo uma por dia, você nem vê que que já pagou o curso. Então tá tá muito muito tranquilo. Isso. E é justo, porque nós precisamos fazer esse universo funcionar, tá, gente? Ah, uhum. E a gente e ele só funciona nessa troca eu quando, você, quando alguém te pergunta, você pode? Se você diz, não, eu não posso, você vai continuar sem poder. Agora, uhum. quando você diz, eu posso, eu já é. fiz esse teste, mesmo sem poder. O universo, uhum. o que, é que ele faz? Ele abre as portas uhum. para você. Uhum. O universo, ele trabalha ao nosso favor. É uhum. tudo na nossa consciência, intenção. Eu posso, em tal dia, eu quero ter tanto. Olha, eu tô mudando aqui um pouco, mas faz parte, viu? Então, o dia eu preciso, eu quero, eu tenho tanto na minha conta. Isso acontece, gente. Eu não tô fazendo propaganda falsa não. Não, é uma questão de consciência. Se a gente acreditar que vai dar certo, eu costumo brincar para eles, olha, eu tenho conta para pagar, hein? olha, vamos lá. Né? Eu peço ajuda para a espiritualidade também. Eles Sim. nos auxiliam, porque eles não querem ver a gente é, passando dificuldades, porque a gente precisa estar tá bem. Para fazer um Sim. trabalho desse, a gente precisa estar tá bem, não dá para fazer mal. Eu não posso estar... Tá estressada, chateada o tempo inteiro, né? Claro que vai ter dias que a gente não tá legal, mas normalmente a gente tem que estar tá muito bem. Se a gente tá preocupado com dinheiro, com conta, isso aí não é legal. Então, é. Até, até nisso eles nos facilitam, eles nos ajudam pra gente ter uma vida boa, pra poder ajudar as pessoas. Então, isso é muito legal. É, é uma coisa muito completa, né? É, é. Às vezes eu também falo isso, ó, o final do mês daqui a pouco tá chegando. Não. Não. Porque... É só não se preocupar, a coisa acontece com facilidade, né? Sim, e tem outra, gente, que eu ia dizer: era que esse é o dom que nós temos como o dom do médico, do advogado, do arquiteto, do pedreiro, né? da costureira nós hum. também temos o nosso dom. E hoje é em dia, dia, dia, tem tantos dia, curso. cursos que a gente faz. A gente faz vários cursos. A gente investe em cristais, a gente investe na mesa, para criar a mesa. Foi um baita investimento. Eu, quando leio tarô, tenho tarôs importados, muito bons. A gente investe no material para dar o melhor para quem vem aqui. Então, como é que se, eu, se fosse gratuito, eu teria que usar milho em vez de cristal, né? É. Não é? Negra, né? <risos> em vez de cristal. Não é. Não. É. Então, assim, eu quero dar o, o melhor que eu posso para quem vem aqui, né? Claro que tem as pessoas que podem fazer sem cobrar, não tem problema nenhum, mas a maioria tem que ganhar um pouquinho para poder continuar o trabalho, né? Senão a gente teria que trabalhar num emprego que a gente não gosta, fazer uma coisa que a gente não gosta para ganhar dinheiro e daí nas horas pagas atender de graça, poxa, não que vida, é essa, né? Não dá, não dá. Isso aí não é justo com a gente, não, né? Porque não. primeiro a gente tem que ter uma vida boa para poder dar o, o melhor, e boa que eu digo de energia, de, de, de coisas boas, né? É. Eu costumo seja, dizer assim, assim. Ó, teve uma vez uma pessoa escreveu assim para mim, ou falou, ou escreveu, me parece, falou, escreveu assim, aí ah, eu não consigo compreender o dom que vocês têm, vocês cobram para isso, eu falei com ela, minha querida, eu também preciso tomar banho, eu também uhum. preciso comer, eu também preciso pagar a minha casa, entendeu? Eu vivo no planeta Terra, uhum. né? Bem-vindo, terráqueo, onde é. aqui é. Tem dinheiro, né? Aqui as coisas é, caminham por conta do dinheiro. Lá em outras dimensões, se não tiver, lógico que a gente vai adorar. Nossa, eu adoraria. Se eu tivesse ganhado na loteria, fazia tudo de graça. Não tem problema nenhum, né? Essa é uma coisa que me incomoda na Terra. É duro de aceitar, mas é verdade. É o tal é. do dinheiro. Tem isso aqui é... Mas eu sei que a gente precisa entender que é tudo uma questão de atração. Você é. atrai aquilo que você acha que você merece, que você acha, uhum. não, que você sente. É verdade. Uhum. Quanto mais você agrega valor ao, ao seu trabalho, à sua vida, e até, inclusive, nesse material melhor, isso também está dizendo para o universo, olha, eu estou investindo, Aqui, invista em mim também. Isso. Tudo isso é muito interessante. Na mesa, a gente trabalha com a prosperidade também. Uhum. É, a gente consegue identificar se a pessoa está gastando muito dinheiro, está sendo compulsiva ou muito consumista, se está vibrando na escassez, né? Por isso que a gente está falando, se tem uma mente, ai ah, eu não vou conseguir, não vai dar certo, ai, meu Deus, eu tenho tanta conta para pagar, né? A gente consegue ver... E consegue quebrar as crenças limitantes, tanto de amor quanto de prosperidade. Isso é muito legal também. E aqui quer muito, gente, um trabalho individual, tá bem? Porque as pessoas precisam mudar a forma de pensar. Por isso que tem aquela parte assim, que nós temos o nosso livre-arbítrio. Porque quando você decide mudar o seu pensamento... É onde está o seu livre-arbítrio. Aí a sua vida se transforma. Uhum. E é tão simples, é só mudar o pensamento. Parece ser uma coisa é, mirabolante, mas não. É, é você vigiar o seu pensamento diariamente. Uhum. E também é uma prática, porque a gente tem mania de ver todo o lado ruim. Né, todas as coisas, ai, não deu certo, ai, não sei o que lá. E aí você começa a perceber: não, peraí, vamos mudar. E é uma prática, quando você vê se você já tá fazendo automático, né, essa mudança de, de pensamento, aí você vê que as coisas começam a fluir muito mais na tua vida, né. Comece dizendo: eu me amo, uhum. eu sou próspera, eu sou saudável, ou na, depois da ducha, né. Comece a passar um creme com carinho na sua pele, conversando com o seu DNA. Eu me é amo, é, eu sou próspera, eu sou abençoada. E a partir daí, sua, é, a sua mente ela vai se expandindo para outros lados, na prosperidade, na abundância, em tudo de bom. Viu? Uma coisa que eu queria comentar da mesa que eu acho importante é a gente comentar a parte espiritual. Quem cuida dessa parte de limpezas espirituais é o deus Anubis, a sua egrégora. Eu já vi a egrégora dele, é um monte de, de soldado egípcio, coisa mais linda. Eles são muito fortes e também guerreiros sirianos. Eles vão na casa da pessoa, todo o trabalho da mesa tem essa parte. É, fazem o fechamento de portal que eu falei, é, retiram os obsessores, fazem uma limpeza profunda em toda a casa, limpam tudo, né? E o Deus Anubis, ele cuida muito disso, ou de encaminhar os seres, ou de mandar de novo lá para o submundo. E é uma equipe muito forte, muito linda de ver. É, dá para quebrar magias, é, coisas... É, inveja, olho gordo, mas de todas as coisas espirituais mais negativas, é Grégora dele que trabalha, então é, é muito legal. E o Anubis, ele é muito divertido, ele é sarrista, ele faz piadas, né? Apesar dessa coisa mais forte, assim, ele é muito engraçado. Então é uma delícia trabalhar com os seres da mesa. Tem a deusa Sekhmet, que é, é, a Sekhmet é uma leoa, e ela que é a dona aqui da, da, da mesa, né? É, ela é deusa do sol, é da cura, é, é uma deusa da justiça, ela é super poderosa, então sempre que tem um problema de saúde, ela também vai trabalhar na mesa. Se tem um, alguma coisa assim para energizar com o sol, com a energia do sol, também vai ser ela. Então, a deusa Isis, que... Faz um trabalho, a Deus aí tem o peso igual o da mãe Maria. Então, normalmente ela faz esses trabalhos familiares de, de amor, é, de auxílio de, de, para as mães, enfim. Ela também, às vezes, eu já vi ela quebrando magias, é muito interessante o trabalho dela, né? É, é uma sacerdotisa, ela trabalha bastante o sagrado feminino e o masculino. Então os seres na mesa, eles, os deuses egípcios, né, que trabalham na mesa são fantásticos, cada um fazendo o seu papel e, e é muito bom a gente conviver, né, com essa energia diária com, com a presença deles, né? Que lindo, né, Thaís? Isso é tudo isso que está acontecendo agora, né, com na humanidade, todas essas canalizações que estão chegando, isso é um presente para nós, é. não é? É uhum. um presente, gente. Então, hoje, só sofre quem quer, uhum. por causa, às vezes, do, da sua crença, crença limitante, né por uhum. causa do seu medo, por causa da sua incredibilidade, como se fala? Incredibilidade? Incredibilidade, é. Incredibilidade. Uhum. É. Querendo Ou até ver. pela falta de, de autocuidado, porque esses trabalhos é um autocuidado, é você querer melhorar a sua vida indo buscar no que no espiritual, ou no emocional, tá errado, né, é, e assim, às vezes as pessoas acham que não tem valor, que não precisa, mas quando elas começam a trabalhar, elas veem que, meu Deus, a vida muda completamente, e assim, não é uma coisa que você vê na hora, é, vai mudando, e quando você olha para trás, você fala, meu Deus, nossa, minha vida mudou, isso aqui não existe mais, aquele trauma, aquela angústia, aquela coisa ruim, saiu, é muito interessante quando a gente percebe que aquela coisa ruim foi embora, né, através dos trabalhos. É, eu tô sentindo aqui, é assim, é que muitas pessoas pensam, né, que é a outra pessoa quem precisa mudar. Ah, eu vou fazer o curso porque eu preciso tratar fulana, ciclana e betânia. Uhum. É você quem precisa ser tratada primeiro. E, e, e se, se conectar com a energia dos deuses, é, a energia da mesa, a energia de Sirius. Sirius é uma estrela poderosíssima, é o pai do nosso sol. né Então, ele emana para a gente o tempo inteiro uma luz imensa. É, tem, tem um portal que eu vou ensinar vocês a entrarem, que conecta na hora com Sirius, é muito legal. Então... É uma oportunidade, né, é, ter esse contato, ainda mais com os sirianos. Eu sou suspeita, porque eu adoro felinos, né, então, é eu acho incrível. Os felinos que você coloca lá são mega. Olha, a Jacilda perguntou qual o valor da limpeza para fechar o portal. Isso é uma coisa separada do curso, viu, gente? É, é só do, do atendimento normal, né, eu cobro 387, quem for fazer, quem, os terapeutas que forem fazer a mesa podem pensar no, no valor que, que mais agradar, né, é aquilo que eu falei, como eu faço só duas por dia, sempre estou numa energia maravilhosa, sempre prezo muito para fazer um trabalho excelente, sem correr, enfim, eu acho que é um preço super justo para fazer todo esse trabalho, além da carga negativa que a gente acaba pegando, né, porque quando desfaz magias e, e coisas, infelizmente, acaba vindo um pouquinho ou acaba desgastando um pouquinho a nossa energia. Então, a gente tem que estar tá bem e saber, eu vou ensinar isso no curso também, saber limpar, saber se proteger de, de tudo isso, né? É, é, é isso mesmo. eu estou super ansiosa, não pode ter ansiedade não, gente, mas eu tenho, viu? Eu quero, oba, que bom, vou te encontrar lá, Minda, deixa eu ver aqui Olha, a gente vai se conhecer lá então, tá bom? Vou ficar uhum. feliz de saber quem é você, mulher, quem é tu? Uhum. Tá Ela tá bem? sempre aqui nas lives, né? Tá, tá sim Olha, Também, Ronilda, eu também quero te conhecer lá, gente Pena que eu vou estar longe, mas eu vou estar lá junto com vocês, online, tá? E vai ser online também né? É... Eu posso falar. Uhum. Isso, eu consigo, ok, isso é bom, é. ótimo, momento, Fran, boa noite, Fran, vamos ver aqui, vou passando aqui de Vai ter certificado? Vai. Vai, pela ABRATE, e eu vou fazer dois, gente, tanto do registro quanto da mesa quântica siriana. É tudo certinho para você se formar certinho, bonitinho. Vai ficar lá na plataforma Hotmart. Eu vou, eu vou pondo aos poucos os vídeos, a documentação, para vocês não, não, não terem nada faltando. Vai ser tudo bem completo. É. com eu a falo, boa é. Siriana gente eu pelo que eu vejo que a Thaís está se esforçando nesse nesse curso olha é de tirar o chapéu tá eu quero fazer tudo direitinho para todo mundo poder depois pegar a carteirinha de terapeuta também né porque o certificado pela Brat você é, pega tem uma x horas lá que você tem que ter e você consegue a sua carteirinha de terapeuta é muito importante então fazer cursos com esses certificados né garantido Olha qualquer um pode fazer Thais qualquer um pode fazer você tendo a intenção a vontade de ajudar e o teu coração aberto para aprender né? E, e saber que é passo a passo, é gradativo que a sua mediunidade vai aumentando é, tem essa paciência, é a única coisa que eu peço, tenha um pouquinho de paciência porque você consegue e, e a primeira etapa da mesa não precisa ter nada, só boa vontade mesmo, a segunda que é em astral, que aí precisa de um pouquinho de prática, mas os sirianos vão ajudar, com certeza. Uhum, uhum. Olha só que linda Solange, já ah, gente, que fofa. É maravilhoso estarmos novamente neste lindo canal, que edifica as nossas vidas, iluminando os nossos corações, nossa alma. Gratidão, minha amada, muita gratidão mesmo por trazer aqui a sua energia também maravilhosa, né? engrandecendo os nossos corações. Divina, sou de Goiânia, um beijo para Goiânia, linda cidade. E a Solange é de Pirenópolis. Goiás também, gente, olha que fofa. Qual será o valor? Esse já foi respondido, minha flor, tá? É, a Tereza de Tangará, seja bem-vinda, muita gratidão. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma. Mostra a mesa, flor, de novo. E aí vamos pousar para aquela foto, né? É, isso, pronto, gente, dá uma olhadinha, pronto, lindo. <risos> ficou lindo, depois eu vou tirar, depois eu faço o print, gente. Tá bom. aí eu tenho que assistir a live para poder fazer o print, muita chuva, ai que delícia, vamos ver aqui, é, boa tá um calorão, Deus abençoe a todos os presentes dessa live com muita luz. Amém. A gente recebe, e eu acredito que o pessoal de casa também recebe, tá bem? Receba o chamado. É, paz. Graças a Deus, Ai, que maravilha. Gente, o mundo precisa de terapeutas. Quem foi o nosso maior terapeuta aqui, gente? Jesus. É. Né? Ele saiu daqui da Terra, no plano físico, né, para nos auxiliar diretamente do plano espiritual. Ele já voltou, né? ele está dentro de nós. E que Não trabalho é? maravilhoso, né? É, a, a, essa satisfação né, de ajudar pessoas. Sabe que eu tenho uma, uma cliente que eu gosto muito de comentar dela? Ela é uma médica de UTI, ela faz uhum. a mesa todo mês comigo, porque ela trabalhou com, na UTI de Covid, e agora ela está na UTI de pessoas com tuberculose, com AIDS, enfim. Então, você vê um médico que às vezes não uhum. acredita em espiritualidade, que vem todo mês para ter forças, para atender bem os seus pacientes. É. Eu acho isso incrível. Então, é. a satisfação, que eu também estou ajudando uma médica a ajudar os pacientes, né? Ser terapeuta é isso, a gente vê as pessoas ajudar as pessoas que ajudam as outras também, né? Então, é, eu, é. Eu, isso me deixa muito contente. Eu, eu sinto que eu tô participando daquelas curas das, dos pacientes também, né? É, é, eu fico assim, né? Quando alguém vira pra mim e fala comigo assim, olha, eu preciso da sua ajuda, eu sou advogada, eu sou obstetra, eu sou auxiliar... É, como chama aquele da justiça, oficial de justiça? Uhum. E eu fico, oh, meu Deus! E, e precisa da minha ajuda, é. tá bom? Né? Olha que lindo que é, gente! Eu, eu vejo muito. A cooperando, né? Cooperando com a pessoa, a pessoa fica bem e faz um bom trabalho. É uma corrente, né? É tudo interligado, né? Aí eu vejo a transformação do mundo. Algumas pessoas não têm tempo para ver isso. Então, elas acreditam que o mundo não está mudando, que as pessoas não estão mudando. Mas a gente que foca é. na transformação do mundo pelo lado do amor, né? Então, está sendo grande. Muito. Você sabe uma coisa que eu recebi uma mensagem é, polêmica, mas que eu vou falar dos sirianos? Eles falaram assim, gente lembre se pelo menos os terapeutas holísticos, né? Quem trabalha com a luz, lembrem-se de não baixar a vibração né? Eles estavam comentando da política, né? que está muito pesada, a coisa está muito feia. Eles falaram, não entrem nessa, vocês estão aqui para ajudar as pessoas e não para piorar a, a sua energia, que daí você não consegue ajudar. E, e também não ter lados, porque vai vir as pessoas para você atender dos dois lados. Então, você não pode se dar o luxo de falar, eu só quero uma coisa ou mostrar que você tem um lado, não. Tem que ser neutro, tem que continuar canalizando a luz, tem que continuar é, sendo um, uma, uma luz, uma semente estelar aqui na Terra, né? A gente não pode entrar na Matrix e ir com, a, com todo mundo, até porque nos faz mal para todo mundo. É verdade, você estava contando, e eu vou me recordando, né? Algumas pessoas às vezes me ligam, falam assim: Gleide, tu não está vendo o que está que acontecendo? Eu... Não, não. Não porque eu estou extra, fora. Porque já nos dois últimos anos, o que teve de mensagens que eu postei, vigia, uhum. porque os terapeutas serão os pilares para sustentar a humanidade. Uhum. E o que, que o povo está fazendo? Está caindo junto da frequência. Uhum. Então, ai, eu estou emocionada. Então eu, eu, eu decidi ficar totalmente fora, uhum. eu não quero saber das notícias, não, não é por falta de consciência minha ou falta de vontade de saber me preocupar, gente, porque o que está acontecendo em um determinado país afeta o planeta todo, entendeu? Algumas pessoas pensam assim, ah, ela fala isso porque ela está fora, Uhum. Mas vocês acham que eu não sou afetada? Eu sou o primeiro. A minha família está aí, né? Uhum. Os meus amigos também. Uhum. Mas os amigos que estão vibrando em outras frequências nem sequer comentam sobre isso, uhum. porque é o tal da coisa. Nós decidimos ficar fora dessa frequência para manter o pilar. Isso. O farol. É, é a missão, a gente não pode se desviar da missão, de, de manter, de sustentar a luz. E tem muita gente esquecendo. Aí, quando é que a gente vai para a quinta dimensão? Nunca, né? Desse jeito. Olha, então, deixa eu vamos focar né? na quinta dimensão, gente. Nossa. Olha, E é Ó, o melhor lugar para se estar, viu? É... Já estou avisando para vocês. Eu lembrei de uma coisa legal para falar, o trabalho da mesa dura 30 dias, às vezes pode durar mais, às vezes menos, mas 30 dias em que toda a energia, toda a espiritualidade fica trabalhando, então o trabalho não é só naquele dia que a gente faz, vai 30 dias a espiritualidade limpando, até porque não dá para fazer tudo de uma vez, porque a pessoa pode até sentir um desconforto, né? então eles vão aos pouquinhos trabalhando. É, é verdade. A Maria Madalena deixou aqui, né? Amo a Gleide, todas as, essas almas de luz que ela traz. Aprendemos é. muito, gratidão. Eu que agradeço. Joana d'Arc, sou fã de Joana d'Arc, gente. Eu quero ir extra uma vez a Dom Remy, na ah. França, para visitar a cidade de Joana d'Arc. Adoro, tenho uma conexão grande com ela. Gleide, eu sou uma média. Ima... É uma esponjinha, né? As pessoas ficam bem e eu fico mal. Precisava saber como me livrar disso. Uhum. Vamos lá, Flor, claro. É, é, é prática também, né? Quanto mais você vai passando por isso, você vai aprendendo qual é o seu, o seu método de, de limpeza, né? Porque cada um tem um jeito também, mas é possível sim. Com o tempo aprende. Eu só quero te dar uma dica, Flor. Quando você se sentir que ficou esgotada, procura um lugar onde você possa estar você com você, tá? Respire profundamente três vezes, ao inspirar, você inspira harmonia, vida, paz e amor. Ao expirar, você expira toda a energia que está te causando o desconforto, mesmo se você não saiba, você pense assim: olha, eu tô expirando tudo mal para fora. Imagina que tá saindo, tá bem? Se quiser, pode fazer o banho seco, quer passar a mão no seu corpo também. Isso ajuda muito. Eu uso muito isso, porque me foi passado, sim, essa técnica da respiração, porque com a respiração você pode curar tudo na sua vida. Tudo você pode fazer a total diferença no seu mundo. Né? É uma ótima dica, muito bom. É. Funciona mesmo. Isso uhum. foi o que eu recebi há um ano atrás, e eu uso também quando eu estou nos meus atendimentos, as pessoas às vezes pensam assim, ah, eu vou chegar lá, vou deitar na maca e vou dormir. Vai, nada. Né? Vai respirar uhum. junto comigo. É, tem que trabalhar, uhum. meu filho. Ah, uma coisa legal de falar. A mesa quântica você pode trabalhar presencial. Tem gente que adora trabalhar presencial, uhum. né? Então pode ser, deixa a pessoa deitadinha ali, ou sentada, você vai fazendo, vai trabalhando junto com ela, pode trabalhar por vídeo, você olhando, né, ou mostrando a mesa com a pessoa Sim. junto, e pode trabalhar sozinha, gravando ali, é, fazendo o um vídeo gravado, que é como eu faço, porque é, eu me concentro melhor dessa forma, né, eu tem gente que se concentra melhor com a pessoa, então vai muito do que você quer, né? Não, não tem uma regra é, fixada. E pode atender das três formas também, né? Então fica fácil. E o registro acástico também, da mesma forma, pode ser presencial, pode ser é, online com a pessoa, ou você grava um Sim. áudio, né? E, e depois manda, então... É, tem para todo mundo. Dá para trabalhar em casa, não tem problema. Não adianta dizer que não dá, né? Offline também funciona. É igual a Thais falou: eu também funciono melhor offline. É. Desde os De anos. Eu tenho até uma coisa meio chata com música. Se eu coloco a música muito alto, aquelas de mantra, mesmo que seja mantra, eu não consigo me concentrar. Então, eu sempre prefiro ficar no silêncio. É, é chato, né? Eu adoraria ter uma musiquinha do lado, mas é a minha forma de, de canalizar. É como se eu não escutasse a espiritualidade, se tem outros sons aqui. Frequência, assim. né? É... é. Algumas vezes as frequências podem também interferir. Não é? ah, só não tinha pensado nisso, na frequência da música. É, Parece... porque tudo é frequência e é. te intui a outros... Outra coisa. Uau. Outras frequências. A diversas. gente Uau. tem que canalizar músicas de Sirius, então. <risos> uhum. Vamos lá, então, olha, ela diz né, que desde os 10 anos ela... É, digo, eu quero, eu quero... Eu posso, eu vou conseguir ensinamento de um padre fora do padrão, pois aplicava alinhamento dos chakras. Olha uau, isso. Uau, é uns dez anos. Que maravilha. Gente, nós temos aqui várias mensagens, mas eu não vou conseguir passar tudo. Recebi o chamado, seja bem-vinda, venha. É, olha, mais uma <risos> Grace. Eu quero Opa, ver a Grace lá. A Grace lá. Já, já entrou em contato comigo, se eu não me uhum. engano. Ela falou é que... que amanhã tem atendimento contigo. Ah, que legal! <risos> Novembro fui levada a atravessar um portal de muita luz, amor e calor. Ao atravessá-lo, dei de frente com um leão tão grande, de um olhar tão amoroso, que me disse... Vamos lá ver o que, que ele disse para ela, gente. Aqui, você está pronto e no Olha. caminho certo. Ai, Olha, é só confirmação, Thaís, uhum. são só confirmações, não é? Uhum. Gratidão, amada, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, temos muitas mensagens, eu não vou conseguir ler todas, porque senão a Thaís não vai poder fazer a, vai, meditação. Fazer a nossa meditação. Gente, se vocês ficarem com dúvidas, depois me chama lá no WhatsApp. A Gleide vai colocar, eu não passei para ela, mas vou passar no final da live os meus links. E aí vocês me chamam no WhatsApp para a gente conversar e eu tiro mais dúvidas. Porque é tanta coisa que, é, que, que tem para falar, que aí às vezes a gente até esquece de falar alguma coisa. né? Eu até pensei que a live iria durar, junto com a meditação, uma hora. E olha, Olá, nós já vamos para uma hora e dez minutos de live, gente. Nós temos que ir logo para essa meditação, não é? E olha, eu vou dizer uma coisa. Vocês que deixaram as mensagens aqui no chat, não se preocupem, porque a Thaís depois vai ler uma por uma, e eu também, né? É. Eu leio mesmo. Quando eu venho fazer live aqui, eu fico de olho nos comentários para responder, para dar um retorno. Eu gosto de fazer isso. Ótimo, olha... Atenção e carinho com os nossos seguidores Isso é bom, Flor, obrigada Então vamos lá, Thais, eu deixo você à vontade Para é, a nossa meditação eu, eu vou quero. diminuir a minha luz Sabe o que eu quero fazer antes da gente fazer a meditação? Hum. É, eu, eu vou tirar um, três cartinhas para os seus seguidores então, assim, ó, enquanto eu estou embaralhando, pensem numa pergunta. Tá bem. E vamos, vamos ver uma mensagem aqui para vocês, tá? Vou tirar três cartinhas. Então, é, escolha. Deixa, Deixa a gente e... pensar, pode? Pensa, pensa, numa Sim. pergunta. Alguns segundos para a gente pensar, gente. Seja na pensa vida profissional, né? espiritual, emocional. Vou dando dicas, hein? Hum. Ou... Né, na direção, para o seu caminho, como você está se sentindo, e eu, peraí. É só? Eu já, e o pessoal Agora, de casa também. Agora, vocês escolham se vocês querem para a resposta de vocês, cartinha número 1, um, número 2, ou número 3. Pronto? Uhum. Então, você é a minha. Tá. Vou virar. Carta número um. Quem escolheu? É a roda da fortuna, girando para um momento melhor, uma fase melhor. Pode ter a ver, sim, com prosperidade, com abertura de caminhos. Então, uma carta excelente, viu? Quem escolheu sim. a número um? Linda. Foi você que escolheu a um? Ainda não. Não. Tá <risos> Ai, Cartinha número dois, é uma carta que ela fala em escolhas, às vezes a gente tá tapando o nosso próprio olho e não tomando nenhuma atitude, não fazendo nenhuma escolha, e aí você sempre vai ficar no mesmo lugar, então essa carta te aconselha te incentiva a tomar um rumo, a escolher alguma coisa, não ficar em cima Sim. do muro. Né, a não se fechar, porque às vezes a gente se fecha para as novidades, para as coisas boas, com medo, né medo do novo. Então, abra-se e, e faça as escolhas necessárias. É, faz, faz sentido? sentido. Faz, faz, faz <risos> sentido. Uhum. Cartinha número 3, é uma carta que fala em ilusões, então cuidado, às vezes também a gente faz um monte de planos, pensa um monte de coisa e não põe em prática e a gente está vivendo na ilusão, Ah, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, ou então veja o que, que você está, se você está se enganando em alguma coisa. Né? Se você precisa mudar alguma coisa em você, dá uma repensada. Essa carta é meio chata a gente aceitar que está com alguma ilusão aqui no, no coração, né? E ter que acordar para isso. Mas é um. Às vezes a gente precisa desse puxãozinho de orelha que ninguém dá, só o tarô, né? Pois é, pois é. E a, pois a carta que eu escolhi foi a número dois, né? E veio a calhar, porque eu fico naquela. E agora? Eu continuo? Eu paro eu continuo ou eu paro? Mas a gente sabe da missão, né, Thais? É, sabe da missão, da resposta, e só não, não, não bate o pé, né? E assim, é. se você decidir ou parar ou vai em frente, com certeza, pegando o rumo, as coisas mudam. né? Sim. Ah, eu vou em frente. Às vezes, muda aquilo que está te incomodando, você pode transmutar ou fazer diferente, né? Ou ter uma ideia que você ainda não teve. Não, sabe o que, que eu sinto? Hum. Tá tudo perfeito como está. É continuar com tudo. Porque eu tenho vários cursos fazendo, hum. e o canal, os atendimentos. Então, tá tudo certo. Porque eu senti agora. Se eu parar, por exemplo, se eu parasse com o YouTube, gente, o que, que eu ia fazer? É, não pode parar. Com não YouTube. posso. <risos> eu não posso. Então. Vocês vão ter que me aguentar, galera. O canal isso. é muito bom, não pode parar, não. Eu vou ficar mais um pouquinho. Enquanto Deus me der força, eu tô aqui. É, isso aí. <risos> vamos lá, Bom, então, então vamos para a meditação. Então vamos. a gente vai, como, como eu intuí ali atrás, a Gleide falou que, que recebeu recentemente um leão chamado Osaires. Como é que é o nome do teu leão? Osaias. Os, os Ayers. e eu recebi um chamado Atila, né? É, e é do comando siriano. Um leão lindo com macacão bem bonitão. Então vamos ver quem que vocês recebem nessa nessa meditação. É para encontrar um, um novo guia, um novo guardião para vocês, tá bom? Sim. Então vamos. Então fechem os olhos. Vamos relaxando. Conectando com as energias de Sirius. Eu vou pedir para o Deus Anubis, que trabalha na nossa mesa, e os seus guerreiros, o pessoal da sua egrégora, ir até a casa de cada um de vocês. Para fazer uma limpeza energética profunda retirando qualquer obsessor, qualquer energia negativa. Vou pedir também para Arcanjo Miguel estar presente e com a sua chama azul, com a sua energia de proteção, que faça escudos de proteção na sua casa, não deixando nenhum mal entrar. Que passe a sua espada na frente, atrás em cima e embaixo e dos lados do seu corpo, retirando qualquer carga negativa, qualquer situação que esteja te incomodando, te causando peso, qualquer preocupação. Sinta que o arcanjo Miguel coloca a mão no seu ombro agora. Ele olha para você e ele fala, querido filho, querida filha da luz, Confie mais em você, na egrégora que te acompanha, na sua luz e apenas caminhe. Quanto mais você caminhar, mais o caminho se abrirá à sua frente. Não tenha medo de ir em frente, de seguir adiante ou de fazer qualquer mudança que você queira na sua vida. A hora é agora. O momento de renascer, de fazer diferente, de pegar novos caminhos, é agora, porque estaremos abrindo todas as portas e janelas para vocês. Confiem, confiem na nossa ajuda, na nossa assistência, porque queremos que todos vocês evoluam cada vez mais. Queremos que todos vocês encontrem a paz, a luz e também se conectem às suas missões de vida, aos seus propósitos, ou somente se conectem com a espiritualidade, com a luz. Estamos aqui para proteger, para ajudar e para auxiliar nos desafios da vida. Não podemos tirar as pedras do caminho para você passar, mas podemos sim estar ao seu lado e lhe segurar a hora que você tropeçar em cada pedra. Creia nisso. Haverá pedras, mas haverá a nossa companhia, haverá o nosso auxílio hoje e sempre, em qualquer vida, em qualquer dimensão, em qualquer espaço e tempo. Vocês que estão aqui são pessoas autoescolhidas, são pessoas com o coração bom, com a energia boa. E com certeza terão todo o nosso apoio, com certeza terão toda a nossa ajuda. Apenas sintam e entendam estas palavras, esta mensagem. E quando algo ruim acontecer na sua vida, sempre lembre. Tudo bem, aconteceu, mas eu estava amparada pelo Arcanjo Miguel pela corrente siriana ou pelos seus guias, mentores e guardiões. Tenham a certeza disso. Agora, mentalizem o seu anjo da guarda ou uma luz muito forte e vamos sair em astral. Nós vamos subindo, subindo, subindo, lá no universo. Vamos na direção da estrela de Sírius, que fica na constelação Cão Maior. Fica a próxima à constelação de Órion, onde está as Três Marias. Achando as Três Marias, vocês encontram Sírius que brilha muito forte vamos entrando nessa energia de Sirius entrando na estrela nesse sol sintam a energia que agora envolve todo o seu corpo sinta os seus chakras expandindo cada vez mais girando cada vez mais forte e com circunferências cada vez maiores Sintam que alguma coisa na sua garganta que estava prendendo a sua fala, prendendo a sua expressão, agora se dissolve. Aquelas pessoas que são esponjas, que pegam as energias dos outros, sintam uma limpeza profunda sendo feita. Aquelas pessoas que estão carregadas, estão com dores, estão carregando pesos ou se sentem pesadas, sinta essa energia dissipando tudo que não serve mais. Abra-se para uma vida nova, para uma nova oportunidade. Agora veja lá longe, vindo na sua direção, veja que tem um felino. Observe se é homem, se é macho ou fêmea, ou mulher, tente verificar qual a roupa, veja que tipo de felino que é, se é um tigre, amarelo, branco, pantera, onça, leão, leoa, tente visualizar, veja ele caminhando na sua direção, devagarinho, Vim, veja que ele tem ou ela no rosto um leve sorriso. Veja que esse ser siriano de Sirius A carrega em seu pescoço um amuleto. Veja a cor desse amuleto. O siriano agora chega pertinho de ti. Uma energia incrível, te banhando de pura luz e paz. Um certo contentamento, a certeza de que tudo ficará bem. O Siriano tira esse amuleto do pescoço e coloca no seu pescoço. Aceite esse presente. Este é é o símbolo da sua união com o ser siriano, com o um novo ser siriano que vai te auxiliar daqui para frente. Tente observar bem as características desse ser ou intuir um nome. Abrace o ser agora. Troque a energia, se conecte com a energia dele, deixe seu novo guardião, deixe seu novo amigo que irá te ajudar sempre que você precisar. Não tenha receio de chamar os sirianos para te auxiliar, eles estão disponíveis, eles querem ajudar, eles querem estar presentes cada vez mais. Isso mostra que um pouquinho a energia do planeta está mudando. E mais e mais seres, tanto os sirianos quanto os outros, chegarão para nos auxiliar. Agora está na hora de se despedir, temporariamente, desse seu novo guardião, mentor e guia. E vamos retornando com calma, com tranquilidade, para sua casa novamente. Entre na sua casa, acople-se direitinho no seu corpo novamente. Vai voltando devagarinho. Sinta no seu coração essa experiência. Sinta esse presente. Assim que você se sentir mais leve e ancorado, Pode abrir os olhos. É importante, se você tiver sua aguinha perto, tome sua água. Gratidão, minha amada. Muita gratidão. E é, muitas pessoas, né? que estão agora aqui na live, elas já estão sendo preparadas, elas receberam já algumas ativações, é, porque no lugar onde elas vivem, é, vai fazer muita diferença. faz necessário, que elas tomem, assumem o lugar, a sua missão necessita, necessita dessas pessoas nesses lugares. Então, por isso que elas já estão recebendo ativações, sendo preparadas para receber o conteúdo que você vai trazer. Quando elas começarem, já não vai ser novidade. Elas vão dizer, mas eu já sabia disso. Sim, porque já estão recebendo o conteúdo em forma, como a minha irmã fala, de consciência. De informações, em blocos de informações. Já está sendo esclarecido no consciente de cada um deles espalhados pelo Brasil. Yeah. E foi isso. Uau. Eu tô te ouvindo? Não, tu não falou nada, né? Não eu falei, falei assim. eu só estava assimilando a mensagem. E, vi... e foi, foi o que a gente falou, que eles vão preparando as pessoas aos pouquinhos. É, então, eles já estão enviando as informações, eles já estão trabalhando. Às vezes, as pessoas nem percebem que já estão sendo preparadas, né? E uma hora... É, é, é. Eu tinha que deixar falar porque... É... Eu precisei abrir o canal e dizer... Fala, fala, o Zair está participando... Do prepara, da preparação. E vai falar mais ainda, a partir de agora. Viu? Brutal. <risos> é. Obrigada, Flor. Por me, por, por me proporcionar né, de momentos assim, tão, tão lindos. Né? É, é, gente, é magnífico quando a gente começa quando a gente né sente essas quando a gente se permite né porque é a gente que se permite extravasar eu não sabia que o arcanjo miguel ia falar hoje se eu deixasse ele falava bem mais então eu eu, para é, linda, Mas, né? é lindo, né? E essas meditações que eu faço são todas canalizadas. Eu vou lá e, e aí vai acontecendo. Então, às vezes, é, é surpreendente as mensagens que vêm, né? É muito lindo. E sabe de uma coisa? Eu ainda me emociono muito eu, quando eu estou sentindo alguma canalização, mensagem que está vindo, né? É, primeiro, eu preciso me, me colocar... É como se eu tenho que me assentar, e aí eu começo a receber, mas aí a emoção, eu começo a chorar, Tem, Eu também, eu tenho meditações guiadas que eu tenho vontade, assim, chego num ponto de só chorar, sabe? Chorar, chorar, porque a gente sente a energia deles, é, é, uma, é, é um bálsamo, né, é uma coisa muito incrível, é. dá vontade, emociona muito, porque a gente, a gente se sente é, acarinhado, né, acalentado, porque a gente tá aqui nesse planeta de provas e expiações e, e quando a gente sente a energia da família, é, é isso, é, e, olha, eu não sei que o pessoal de casa, mas o que me foi mostrado também, né, que alguns bairros estão muito carentes, estão precisando sim desse, dessa preparação, que olha, é, às vezes você só precisa estar lá com esse conhecimento, porque você com a sua simples presença, é. com a sua simples luz, com o seu simples conhecimento vai fazer a diferença no seu lar, na sua casa, na, no seu bairro, na sua cidade, tá? Não se preocupe. Tem a ver com o recado que a gente passou anteriormente. Sejam a luz, não, não fiquem se distraindo com coisas negativas. Mantenham a luz. E é isso, eles estão eles falando que tá, o pessoal precisa lembrar que tem que canalizar a luz, que tem que ancorar a luz. Isso. E que não é para você se preocupar logo depois, se como a Thais tinha falado, se vai ter muitos clientes ou não. Não. A primeira preocupação é em você receber as ativações e emanar a luz. Tá bem? Tá tudo certo. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, eu imaginei aqui a minha salinha de atendimento, imaginei a janela e coloquei uma bandeira branca, imaginei, né? E falei, aqui, agora, atende com a luz. Eu sou uma trabalhadora da luz e eu quero que vocês me mandem as pessoas que eu posso ajudar. Juro, nunca faltou nada assim, nunca faltou cliente, claro que eu sempre estou me empenhando, fazendo as coisas, divulgando, a gente também não pode só tentar esperar, mas de verdade, a, a prosperidade, depois que eu comecei a trabalhar com a luz, de coração, de verdade mesmo, não, não faltou. Né? E eles sabem, porque a gente se dedica tanto, faz tanto e, e estuda tanto, né? pelo amor de Deus, não dá é. para passar fome, né, gente? Não, Jesus mesmo já tinha dito, né? Esforça-te, pois eu serei contigo. Então, não, não, é, não duvide, né? né? Não duvide. Não, é, vocês vão se surpreender, quem fizer o curso da mesa, vai, tudo vai ser próspero, a vida pessoal, a vida espiritual, a vida financeira, a gente vai é, se equilibrar mesmo. Com certeza, nós recebemos aqui outras tantas mensagens, mas tá tudo certo, tá bem, <risos> eu vou deixar, porque senão a gente tá não vai... Bom. Thaís, minha flor, eu quero te agradecer, tá? Pela sua presença aqui, trazendo pra gente esse maravilhoso conteúdo. E o pessoal também de casa, gente. Peraí, vamos, deixa eu dar, agradecer o pessoal de casa que estiveram com a gente aqui até agora. Então, não se esqueça, se você sentiu o chamado, sentiu aqui, bateu no coração, ai, é pra mim. Então, não hesite, entre em contato com a Thaís, tá? Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender, tá bem? É uma transformação maravilhosa que acontece, tá? Basta, claro, você se permitir e aceitar. Estar pronta para a transformação, né, Thais? É, sim. Uhum. É um processo muito bonito. É. a gente pode ser bruxinha, mas, ó, né? Cada um tem que fazer a sua parte. É, é, é, é. Uhum. É? Bem, obrigada também, Gleide, pela mais uma vez pelo carinho, pela oportunidade, por todos estarem aqui na live com a gente participando. Sou muito grata por poder falar sobre os sirianos tão abertamente assim, completamente. Uhum. Eles são lindos. Que aliás, gente, eu quero convidar vocês. Hoje eu postei um vídeo maravilhoso falando quem é. são os sirianos lá. Está tudo, tudo sobre os sirianos. Enquanto eu fui narrando, gente, eu me conectei totalmente. Eu quero ouvir de novo, só para poder adentrar novamente na constelação de Sírios. Está com é uma energia muito boa esse vídeo. Eu escutei antes de fazer uma mesa quântica e entrei no, no trabalho com muito bem, muito, muito tranquila é verdade. Obrigada. Eu, não, foi, uh -huh. Obrigada, foi feito com amor, tá? foi. com muito amor. Para esclarecer bem, tá? Então, gente, olha, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, comenta, compartilha. Assim você vai estar contribuindo para o crescimento aqui do nosso canal, viu? Muito obrigada mesmo! E como eu gosto de dizer, né? Gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica que o amor. Que ele esteja hoje e sempre no Leme de Nossas Vidas, Namastê e Harion. Beijos no coração, gente. Sim, um beijo, Thaís. Tchau. Gratidão. Te amo. Amo vocês. <risos>